E aí, galera do Facebook. Quadrado infinito. Guarda aí. Vamos lá, Brasil, povo brasileiro! Chegando junto! Tá acabando meus personagens! Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer para criar esse quadrado infinito é o seguinte. Vou criar minha linha de base. Certo? Quadrado qualquer. Então, ó, criei a linha de base. Lembrou? Depois, vou criar, então nós vamos estar trabalhando só com o um esquadro de 45 graus, então eu vou criar duas linhas paralelas. Tá? Cria um quadrado aí, quanto maior, mais abrangente a folha, melhor, para que você possa né, criar as opções de quadrado. Então, ó, estabilizando aqui, posiciono no encontro, essa precisão ela é muito importante. Então, você traça a diagonal. Quando eu falo de precisão, é uma terceira linha. Então, você tem as duas perpendiculares, né? a horizontal e a vertical, numa relação perpendicular, e uma terceira linha que passa exatamente na identificação desse ponto. É isso que você tem que estar tá antenado, vamos dizer assim. Depois, baseado nessa diagonal, ó então eu vou criar o meu quadrado, ó. sempre identificando o ponto. Então percebe que aqui eu não tenho um ponto, que é, que tá uma linha que está precisa, ó. sempre identificando. Então eu sei que esse vértice faz parte do meu quadrado. E aonde é eu identifiquei o ponto, né? nós falamos sobre isso, o ponto é o menor ente geométrico, então ele não tem medida, ele não tem nada, ele é identificado pelo cruzamento de duas linhas, quaisquer, é? cruzou duas linhas eu tenho ali a identificação de um ponto, tá? então aqui eu tenho a identificação de um ponto, onde utilizando a régua T, né, eu vou posicionar a lapiseira sobre o ponto, estabilizar a régua, é muito importante lembrar dessa estabilização né, e traçar. então eu tenho aqui o meu quadrado. É? Muito bem. Vou traçar a outra diagonal, porque nós vamos trabalhar com a identificação das diagonais e do centro. Muito bem. Vamos lá. Vamos. Então, está aqui o meu quadrado. Identifiquei o centro e vou marcar esse centro. Ó. Então, o centro tanto na vertical, posiciona a viseira sobre o ponto identificado e só aí eu traço, ó. Então, dividi o meu quadrado em duas partes iguais. Depois, com o auxílio da régua T, vou passar um pouco aqui, ó. Ó, posiciono o lápis no cruzamento das linhas. Verifica se essa linha também está cruzando com exatidão como a primeira, né? porque aqui são várias linhas que tem que passar pelo mesmo ponto. Isso Vai demonstrar a precisão do seu quadrado. Começou a fazer o primeiro, não deu certo? Vai até o final do processo e depois repete com um nível de concentração melhor. Então está aí. Dividi, construí o meu quadrado utilizando o um esquadro de 45, está vendo? 45 graus, aproveitando essa diagonal. E quando eu localizei o centro geométrico, que O que aconteceu? eu pude traçar e dividir esse mesmo quadrado em quatro quadrados proporcionais. Ótimo. Só que quando eu fiz isso, ó, eu identifiquei outros quatro pontos. Vou fazer a bolinha aqui, ó, fora. Para que vocês percebam esses quatro pontos, certo? E agora eu vou traçar as diagonais entre esses pontos. Vou fazer em vermelho para que você veja, ó. Esse quadrado interno, ele vai sair a 45 graus. Então, ó, que é por isso que chama é, quadrado infinito. Eu tinha o esquadro. E aonde eu tenho a identificação, eu vou criar o meu quadrado a 45 graus. Ó. Certo? Então eu tenho um de fora com a base... Horizontal e vertical, e o interno, ele está a 45 graus. No entanto, ele também identificou outros pontos. Ó. Identificou esses dois novos cruzamentos na parte interna. Certo? Ó. Identificou esses cruzamentos. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos traçar. Certo? Então, cada vez, diminuindo mais o quadrado. Ó. Então, está aqui identificado. Vou traçar o quadrado interno infinitamente, né, para que eu possa ter o então, um exemplo do quadrado infinito. Então, preste atenção ó, que os quadrados que estão sendo construídos, eles estão proporcional à figura interna. Só como eu estou utilizando um esquadro de 45 graus, eles vão ter essa inclinação. Mais uma vez, ó, então, vai surgir aqui, utilizando as linhas do meio agora, o próximo quadrado. Por que, é que chama infinito? Por que, é que nós estamos chamando de quadrado infinito? Como é um objeto matemático, geométrico, porém, matemático, ou matemático e porém geométrico, né, eu tenho a possibilidade de trabalhar isso infinitamente né, no plano matemático. Então você vai desenhar esse quadrado infinito até chegar ao limite de não conseguir enxergar mais. Se nós estivéssemos utilizando algum recurso, né, o AutoCAD, ou algum outro software, nós poderíamos estar ampliando essa imagem e aí nós conseguiríamos fazer infinitos quadrados com esse tipo de método. Esse método, ele te auxilia a enxergar a possibilidade das formas geométricas, né? Né? e o estudo também do traço e da linha, já apontando para as questões de precisão. Então, todo local que eu tenho encontro de linhas, eu preciso buscar precisão. Então, as linhas precisam se encontrar precisamente em todos esses pontos. Quer dizer, se eu tenho duas linhas passando, a terceira linha tem que passar exatamente no encontro dessas duas. Ela não pode passar acima, nem abaixo. Ela tem que passar exatamente porque é um único e mesmo ponto. Ok? Bom exercício. Não tenha preguiça. Não conseguiu a precisão, o traço ainda não está legal? Faça exercício. A gente aprende a desenhar desenhando. Ok? Até a próxima aula e vamos nessa.